Eu queria lançar uma pergunta para vocês, e aí vocês, é, se pudessem responder em uma palavra, mas aí se vocês precisarem explicar um pouquinho mais, o que leva vocês a... o que mobiliza vocês a lutar pela comunidade de vocês? Se você falar em uma palavra só, eu, eu ponho esperança, porque eu estava muito mal e estava sem esperança. E quando eu fiquei sem esperança, eu não vi a saída para nada. Eu, eu não vi propósito para nada. Para mim, tudo tinha perdido o propósito. Todas as coisas que eu fiz perderam o propósito. Aí, é, quando eu, eu comecei a, a lutar, a lutar, a lutar, a lutar contra o meu pensamento, eu comecei a pensar em coisas para reverter aquilo e vi que o que me move é a esperança. Esperança. É isso que me move para eu fazer as coisas. É a esperança para que, que, no futuro, as coisas sejam melhores. Então, são diversas esperanças de diversas coisas que fazem com que eu continue e que eu prossiga. Ah, eu fiquei pensando em transformação, em... A gente não empodera ninguém, mas a gente leva o conhecimento, que eu acho que o conhecimento abre o horizonte, dá oportunidades e empodera a pessoa, empodera, enfim. Mas eu acho que é transformação, é acreditar que a pessoa pode transformar o lugar que vive, a comunidade, se transformar. Quem é que sustenta esse sonho de vocês? Né? Tem um, um, essa luta de vocês, desculpa. Eu queria saber assim, né, quem é, sustenta esses corres de vocês. Assim? É, no caso, né, não, não o corre individual, o corre da instituição, o corre dos projetos de vocês. A nossa rede, ela é muito assim, muito diversificada. A gente está todo o tempo se articulando com as outras entidades não governamentais do território. A rede, ela faz parte de um processo de articulação local dentro do território e também conta com o apoio de outras entidades fora do território. O tempo todo a gente está se conhecendo e se transformando. E então, tal, todos nós aprendemos e todos nós somos recompensados. Aqui, além da entidade, que tem uma diretoria formal, a gente tem mais de 20 pessoas que nos apoiam indiretamente e diretamente. No projeto, somos eu e a Cássia, que é a idealizadora do projeto, e eu comecei no projeto com uma mãe voluntária, quando eu fui levar minhas filhas. E eu acho que o que fez o projeto seguir foram as famílias foi o foi deram um apoio muito grande o um suporte para o projeto não acabar hoje em dia eu vejo os voluntários é, cada pequena conquista também das crianças das famílias é, um retorno que vem o um, um voluntário que é o um, que ajuda a gente na horta é, descendo, ele falou que tinha ganho o dia porque tinha três crianças que não eram atendidas pelo projeto, não da comunidade, estavam lá regando a horta. É, o outra A outra menina que é atendida no reforço, que conseguiu tirar uma nota melhor do que vinha tirando, e o voluntário fica feliz com isso, a gente fica feliz. Isso são pílulas que vão nos dando ânimos para a gente ir continuando e tocando o dia. É o dia, porque é, é cada é, é, todo dia tem uma batalha, tá? todo dia tem uma coisa para fazer a gente desistir, aí também tem uma pequena conquista que a gente vê e que impulsiona. E eu acho que é isso. Fora isso, também tem os, os parceiros... É que não necessariamente pensam como a gente, mas que são abertos ao, ao, ao debate, a, ao crescimento, à discussão, e fazem a gente crescer também, fazem a gente acreditar que a gente pode ter o mesmo objetivo e, e, e, e para atingir esse objetivo, a gente não precisa estar pensando igual, mas a gente vai seguindo junto, dando a mão, ninguém solta a mão de ninguém. A gente trouxe essas perguntas, né? Porque a gente trabalhou o tempo todo é, como sair do eu, né, para chegar no nós e era uma agonia e é uma agonia sempre, né? E aí eu acho que esse momento do mapa é, é importante resgatar que esse momento de de fazer o mapa das nossas relações fazer um mapa de com quem que a gente pode contar, de com quem é, a gente está se fortalecendo no território e fortalecendo o outro, é o momento em que a gente está fortalecendo a nossa identidade cultural. Né? Então, vou lembrar aqui que a identidade cultural é o reconhecimento do sujeito através dos valores que partilha com a sua comunidade vocês estavam o tempo todo trazendo para a gente né? como é que mobiliza, como é que faz uma pessoa se engajar, como é que, deixa eu ver os que vocês trouxeram durante o curso, como é que faz para construir esse evento, como é que faz para construir um fórum e as pessoas participarem? A gente está falando ali de movimento, das pessoas se identificarem com a luta e a partir daí participarem dos eventos, participarem das reuniões. Esse é um processo de fortalecimento da identidade. A próxima pergunta né, era, era a importância de fazer esse mapa, mas é importante vocês conhecerem esse mapa você, de relacionamento, esse mapa que vai mostrar o tecido é, da instituição de vocês, dos relacionamentos das instituições de vocês e de como que vocês estão se relacionando com... A, com a comunidade. A minha parte me coube fazer a parte um pouco mais difícil, que é a gente repetir quando é que a gente sai da fé, quando é que a gente sai da esperança, para reconhecer que a gente faz luta por garantia de direito, luta por política pública, e a gente, para poder lutar por política pública e lutar por recurso público para poder desenvolver o trabalho que a gente faz, aí a gente tem que começar a perceber que sua fé e sua esperança, ela não por si só não adianta. Se a gente não tiver uma perspectiva de organizar os, os nossos os nossos eh, documentos, organizar, sistematizar tudo que a gente escreve fotografar tudo que a gente faz e a gente tem que fazer leitura é, é, talvez de conjuntura. Ah, o que, que é leitura de conjuntura? É você olhar o momento político que você está vivendo dentro da sua comunidade, no seu município, no seu país. Né? Eu sou de esquerda, eu sou de direita. Lembra que a gente conversou sobre isso? Então é com quem eu me alio, por que, que é importante ter um mapa referencial? O mapa referencial ele é usado em todas as atividades que você fizer. Se você vai pensar em, em um projeto de cultura, vai buscar quem faz cultura na sua comunidade. Vai ver, é, amplia, não amplia, dá para começar a partir do que ele faz, dá para buscar recursos junto. Quem é ele, quem é a rede dele, eu faço ou não faço parceria com aquele. Então, reconhecer quem é o seu território, quando você vê a Denise é, fazendo o caminho lá do pezinho do morro, né, num desenho, e diz: ó, oh, aqui, aqui foi a casa do fulano, aqui é, é, é a creche tal, aqui é o conjunto tal, aqui é a localidade tal. Ela fez uma apresentação da subida do outro lado, que a gente não sobe. Ela apresentou para a gente de um lado e do outro. né? Mas ela tinha falado que ela já tinha feito esse movimento com o pessoal do, do, do, do Pereira passo, mas eles não levaram em consideração. Eles levaram em consideração só o que eles queriam de base, porque isso é subjetivo. Você conhecer a dona Maria, o seu José, é, isso é, é, é para eles, não fazem diferença. Mas para quem está lá no local, faz muita diferença e tem que fazer. Porque a favela ela é construída pelos seus próprios moradores e pelas suas histórias. Essa brincadeira, essa avaliação, é um exercício para a gente pensar se nessa rede aqui tem uma rede maior, tem a rede Fabela Sustentável. A gente conhece todo mundo da rede Fabelo Sustentável, eu tempo de conhecer todo mundo da rede Pabela Sustentável, hum. mas o tempo da gente se conhecer, não sei. É isso que a gente vai avaliar. E aí, quando a gente for ganhando papeizinhos, também tem essa reflexão de o quanto do meu trabalho eu também consegui apresentar para a rede. Como aqui? Porque para a gente fazer esse mapeamento, para a gente ter uma rede fortalecida, as pessoas precisam me conhecer. Eu não posso estar aqui só de passagem, mas eu também tenho que conhecer as pessoas. É, eu tenho a oportunidade de escutar as ideologias, os valores. Então é, é, essa brincadeira vai ser essa autoavaliação do grupo pessoal, de o quanto eu me abri para conhecer as pessoas e o quanto eu me abri para as pessoas me conhecerem. Quem eu sou, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui é, é, faz parte dessa base de identidade, como a gente já trouxe, como a gente já discutiu, porque faz parte dessa identidade pessoal, dessa identidade social quem eu sou, aonde eu estou, qual é a história desse lugar. E tem ali também uma conexão de memórias. A Lidiane que eu sou hoje é uma Lidiane que tem as minhas memórias, mas que tem as memórias da minha mãe, da minha avó, tem as histórias que foram contadas para que eu chegasse até aqui hoje. Tem a história da Yara, tem a história da instituição, tem a história da Cidade de Deus. Eu sou um ser múltiplo, como a gente trouxe assim, na questão da identidade. Então, se eu vou chegar para conhecer alguém, ou se eu vou chegar para me apresentar para alguém, lembra que né, a gente fez muito isso, né? Quem você é, da onde você vem, que trabalho você faz. A nossa memória é falha. Então, como é que eu. Fácil para registrar esse conhecimento, porque conhecer as pessoas são conhec é conhecimento. É inclusive um conhecimento que precisa estar sistematizado. tem, ah, se a pessoa não me deu o telefone, eu não. A pessoa não me deu o telefone, né? Só que aí, tipo assim, precisava falar com o Otávio. O Otávio faz parte da rede, eu tô vendo ali que é o Otávio. Já sabe o, telefone, o contato de todos vocês. No primeiro contato, eu já vou direto assim, e aí, Paulinha, vamos pro <risos> Não, porque aí, assim, a gente mas... Ah, Paulinha, tem um trabalho tal, tal, tal, tal, tal de bombardei a Paulinha de informação? Não, porque a Paulinha nem me deu o telefone. É o como a gente chega, entra e sai dos locais. Esse questionário que a gente vai colocar lá no grupo, que é um modelo de questionário que vocês podem fazer no mapeamento de vocês, que ele é também uma coisa orgânica, que a gente está ali fazendo todos os dias. Então, assim como a Denise mostrou para gente que esse conhecimento do território ele foi orgânico, é um conhecimento diário, isso a gente também faz é, empiricamente, a gente também faz de forma orgânica. E, é, e que é isso, assim, que a gente... Tá aqui, a gente não tá se olhando enquanto aquela pessoa ali vai ser um financiador meu. Aquela pessoa ali vai ser um ponto de apoio. Mas que quando o negócio esquenta, a gente acaba contando com a gente mesmo. Então, assim, tem a nossa rede do território. Depois da nossa rede do território, quem são? São as grandes empresas? São. É, é, institutos... institutos tais, acaba não sendo. Quem, quem se ajuda depois disso são as, os outros projetos, as outras instituições que trabalham junto com a gente. Então, a gente sempre busca fora e dentro. Primeiro dentro. Aí não tem dentro, a gente vai para fora. Porque isso está ligado à questão do de, de desenvolvimento lo, é, local sustentável. Porque se eu sempre busco meus parceiros fora, e também se eu não tenho recurso, eu só gasto fora, então não fica recurso dentro. Isso que eu estou falando é recurso de tudo. É recurso de doação, é recurso de mão de obra, de trabalho, é de conhecimento, é de tudo. Vai se escoando. Sempre pensem que tem que ter nota fiscal de tudo. Então, ela tem o ela manda primeiro a nota fiscal para mim, aí eu vou pagar ela mediante uma nota fiscal que eu vou poder prestar conta. E aí tem a execução do trabalho. Se ela disser para mim que ela não tem MEI, ela vai buscar na rede alguém que tenha e eles vão fazer junto. Mas eu não posso fazer nada sem nota fiscal que depois eu não vou conseguir fazer prestação de conta. Por isso que é importante que aquele questionário que eu fiz com vocês logo no primeiro tempo. Quem tem CNPJ, quem tem CNPJ, qual, qual é a missão, qual é a, missão, qual qual é a visão, o é que vocês trabalham. E aí, assim, também tem isso de, é, é, a gente estava falando de lastro, né? A gente pode jogar a sementinha, mas a gente, a gente consegue cuidar de pais, de quem está perto da gente, quem está perto da gente, quem está dentro do nosso território. Quando a gente pensa nas pessoas que a gente está promovendo a atividade com atendido eles só são atendidos, eles não pensam é, coletivamente o projeto político pedagógico da instituição e nem da atividade então eles só são atendidos se eu penso neles como só atendidos eles pensam na gente só como é, produtores de atividades para eles e beneficiados eles são beneficiados, eles só vão lá usar o trabalho então quando ele come alguma coisa, ele bota no cantinho quando ele surge um copo, ele não vai lá na louça lavar, ele vai deixar lá para você lavar. Quando termina a atividade, ele não pergunta: pode guardar a cadeira? Pode limpar aqui? Pode afastar lá? Porque ele vê ainda você como só oferecedor da atividade. Ele só é beneficiário. Ele não correu atrás do recurso, ele não tem preocupação e nem identidade com o local. Ele só é passante. Entende o que eu estou falando? Quando você dá aquele passo de que, ó, é, aquela criança, aquela pessoa que está lá, ele tem que, ele tem que entender que a gente não está ocupando o é, tempo da criança para ele não virar bandido e nem como todo mundo pensa. Que projetos sociais é para ocupar o tempo do livre do jovem. E não é isso. É, a pessoa que tem dinheiro vai fazer, é, vai fazer esporte. A pessoa que tem dinheiro vai fazer cultura. A pessoa... Então a gente está garantindo direitos sociais. A gente deu um passo a mais. A gente está garantindo que aquelas pessoas que não têm, é, vai ter. E a gente não está fazendo favor. A gente está garantindo direito. Quem tem mais recursos e mais tecnologia? Tem alguma instituição aqui não, não, que, que não tem? Não tem, não tem instituição nem de fora nem dentro, entendeu? Assim, eu, um projetinho, mas quase não recebo recurso porque ainda não sou jurídica, entendeu? Mas acho que é a gente quer apresentar o pessoal as filhas. Aí, às vezes, acontece, é complicada, não. Você tem interesse real, em fazer com, é, um se formalizar. Sim, sim, formalizar, mas eu preciso, assim, pessoas que é. sejam enganjadas. Ainda então, não encontrei pessoas que sejam é. manjar, que ajudam, é. que Botar o nome só no interessa. Eu consegui me localizar no meu espaço, e, ao mesmo tempo, localizar as pessoas que estão comigo e que estão com projetos parecidos com o meu. E saber a forma correta como eu vou chegar até eles. E posso, então, fazer uma abordagem direta e que seja prática e, ao mesmo tempo, que seja afetiva para que a gente possa ter um trabalho melhor. E o curso está me levando, eu estou levando justamente isso para o curso. Além de levar uma organização em relação de como fazer esse projeto, de como acompanhar todo o processo do trabalho, eu levo também a parte social da abordagem com as pessoas. Não é todo mundo que anda na rua onde mora, né, e vai é, reparando os lugares né? E vai conhecendo cada lugar, cada ponto é, Quais são as mudanças que esse lugar vai tendo durante o período né? Se a gente nasceu naquele local Eu sempre digo que mesmo tendo nascido na Cidade de Deus E tendo 55 anos de Cidade de Deus Eu não posso dizer que eu conheço a Cidade de Deus Cidade de Deus, além de ser muito grande, não é que eu não conheça a Cidade de Deus, tá, gente? eu conheço todos os pontos da Cidade de Deus, mas cada vez que você passa lá, três, quatro meses sem ir naquele local, quando você volta, já está diferente. É, eu não vou é, dizer para vocês que está sendo fácil. O é, um mapa da minha comunidade está é, muito difícil para mim fazer. É, eu tenho, tenho feito, consegui já né, fazer algumas algumas coisas, algumas. Eu me lembrei que eu tenho uma relação de ruas do, da localidade e na, no ano de 2019 nós distribuímos cestas básicas e entramos na comunidade também para de desenvolver um trabalho. Então, mas assim, eu estou tentando ver agora com as minhas crianças que elas possam também agitar. É, Eu estou conversando com elas, mostrando para elas que sobre sobre o mapa e pedindo a elas para elas desenhar, pedindo a elas para desenhar o local onde mora, para ser escrito o nome da rua, e, assim, a posição da rua no local para tentar ver se também eu consigo é, desenvolver melhor. No quarteirão, não. Eu consigo inteiramente... Eu desenvolvi, fiz... Eu, eu, na minha mente, né, fui pensando, fui, fui escrevendo, tudo bem. Mas dentro da comunidade já ficou mais difícil. Então, sim, a definição do mapa conceitual é que é o diagnóstico sociocultural, econômico e ambiental da realidade a ser trabalhada. E aí né, vão ser trabalhados em diferentes escalas. Então, se ela me diz que já conseguiu esse mapa referencial para o quarteirão onde ela desenvolveu o trabalho, e se de alguma forma... Esse mapa de, do quarteirão que ela fez, se ali ela consegue trazer o diagnóstico socioeconômico, cultural e ambiental desse quarteirão e ela entendeu o como ela fez, o porquê que ela fez, o que representa, ou seja, se ela compreendeu a metodologia, isso para a gente já é um um, um, um cheque, um conseguimos, alcançamos o objetivo, porque como a gente disse para vocês, é, a gente está aqui né, em diferentes em diferentes passos dos projetos, em diferentes espaços da onda, então né, de, de cada território, inclusive. Então, a ideia é que todo mundo aqui compreenda a metodologia, compreenda o como, por exemplo, trabalhar a identidade a partir do mapa referencial e compreender a, a importância do mapa referencial para o desenvolvimento do trabalho de vocês. Quais são os olhares que vocês vão ter para o mapa, que era o que a gente estava discutindo é, na, no, na nossa roda? né O que, que a gente está olhando ali para o mapa? Nenhum mapa que está constituído hoje vai poder contar a história da favela quanto vocês. Né? Você pode ver como você fala das escolas, confeccionais, o que, que tem de perto, o que, que tem longe. Então, a, você pode olhar lá no Google se, se realmente a sua comunidade ela está lá. E a partir de, desse, desse mapa você agregar valores nele, né? Mas é geralmente não está o nome das ruas, né? Porque muita das ruas a, é, foram criadas os nomes pelos próprios moradores. Eu Pensei que não ia conseguir fazer. Mas eu fui fazendo e depois fui me interessando em pegar mais detalhes. Né? Fui pensando bem assim, e tem um negócio aqui que eu não botei. Né? Como, por exemplo, aqui, é, aqui tem uma escola, aqui nesse período, nesse ponto aqui, tem três escolas. Eu só tinha colocado uma. Então, eu, eu achei muito... É, Interessante. É uma base muito grande de conhecimento. E eu quero muito conhecer este ponto aqui, porque nesse ponto aqui é o ponto que tem mais casas é, da minha religião. E é, é aonde eu quero trabalhar muito. Né? E quero também ver aonde que estão as marisqueiras. Porque eu quero ver, é, eu estou vou ver se eu consigo cestas básicas para ela, elas estão passando necessidade, então eu tenho que procurar também ali onde estão tá as marasqueiras. Mas, por enquanto, eu, o que eu fiz do meu papo, quer dizer, se eu for pegar tanto assim, eu vou pegar um, um mapa desse tamanho. Não vai dar. Ou então eu vou ter que botar muito pequenininho. O que eu botei nesse mapa que eu fiz no sábado é a minha ligação com a Leila da Mulheres de Pedra. Então, o que eu fiz foi daqui, da minha casa, até a Leila, que eu fui aqui fazendo, passando pela rua que eu passo por ela, pelo supermercado, pela Igreja São Pedro. Então, foi é, é, a parte que eu fiz. Mas é, depois eu quero ampliar isso. Você pode pegar o mapa e fazer justamente o que a Luísa está fazendo. É o recorte ela vai buscar as casas de matriz africanas na área ali da, em torno dela. Isso. Né? Aí o um questionário, quando você for fazer claro. essas visitas, aí você já pensa um questionário já para aplicar, quando você for fazer visita, para conhecer quem é o, o baboreachado do local, né? que trabalho se faz e... algum trabalho social. É assim, porque eu conheço muito aqui o lugar da onde eu moro. né? Então, assim, eu nasci e fui criado aqui. Claro que, ao longo do, de alguns anos, alguns caminhos foram modificados. né? E aí o traçado da, desses caminhos é, passou a ser próximo das casas. Então, anteriormente, alguns caminhos eram mais distantes das casas e a gente tinha que, por exemplo, ir para a escola, passar por quase uma por trilha, né, para poder chegar na rua. E aí eu fiz eu fiz um desenhozinho que assim depois dando uma conferida porque eu tinha feito rápido, então assim eu faltou umas casinhas, né? Então, mas a e, e a localização tá um pouquinho assim fora da, da do, do caminho que eu tinha colocado mas mostrando para vocês, vocês não estariam identificando, mas eu consigo identificar uh, esses errozinhos que, que eu fiz. né Mas como é um, é um trabalho assim, de, de memória e de, de pesquisa, então a ideia, como a Yara estava falando, realmente é fa tentar fazer um mapa maior, né e, e deixar no, lá na, na, na cooperativa onde tem mais acesso, né? Enquanto a associação não fica pronta é, e colocar até mesmo para que as pessoas possam se identificar quando olharem para o mapa, né? está a casa, a sua própria casa e as pessoas que vierem também de fora poder ver assim, tentar é, se localizar é, dentro da comunidade, aonde ela vai estar né ou aonde ela quer ir então isso facilitaria facilitaria até bastante fazer uma roda né é, é de memória com as pessoas mais antigas é interessante e falar sobre o mapa e aí eles contarem um pouco da história e tal e aí você poder colocar é, é contribuir nesse mapa com um pouco do que você está falando, até fazer um antes e depois, que eu acho que é interessante, porque tem outras crianças que estão nascendo e que não conheceram essa... É, é, e vocês moram no meio da mata, né? Então, acompanhar esse crescimento é também preservar a questão ambiental. A minha preocupação maior é que a gente ficou né? de... É, se comprometeu com no curso de estar tá fazendo é, com, é, duas comunidades, né? Que era o trapicheiros e o salgueiro. E eu tava sempre falando para para aíme, para Mariana e para Lidiane da minha preocupação de, de eu não conseguir eu e Lidiane dar conta de, de caminhar em todas as outras comunidades em contribuir para que vocês pudessem pelo menos fazer o, o início do, do processo de vocês, de entendimento do, da importância do mapa referencial na prática de fazer o desenho, né? quando a gente fala de avaliação, que é o que a gente acabou de fazer aqui, tá, gente? A gente acabou de novo fazendo uma avaliação né? De, do quanto é que a gente já conseguiu produzir de conhecimento e para que vocês nunca esqueçam disso é que vocês detêm um conhecimento e esse conhecimento ele é rico né e quando alguém chegar lá é pedindo informações entrevista não sei o quê, não sei o quê, tese de mestrado doutorado de não sei de quê vocês sempre perguntem se esse esse esse conhecimento ele vai ser depois devolvido para que vocês possam Contribuir e utilizar no trabalho de vocês para o desenvolvimento da instituição e do local. O salgueiro ele tem mais de 150 anos, né? Aqui esse espaço é sede é, do Caxambu do salgueiro, né? Que é a nossa é, que é a nossa a, a pérola da casa, né? O Caxambu e o jongo são os pais do samba, né? Quando se fala do salgueiro, a gente remete logo ao samba, né? Mas existem outras manifestações Culturais aqui. aqui nesse espaço também acontece o encontro das herveiras e dos herveiros do Salgueiro. Né? Porque a gente tem o privilégio aqui de ter como quintal da nossa casa a berola da Floresta da Tijuca, né? É uma favela que é uma favela pequena, a gente não tem 6 mil habitantes aqui, não chega assim não, não chega assim, leva. É uma favela pequena que tem essa característica interiorana, né? A base de formação aqui do Salgueiro, é de ex-escravizados, né? E pessoas do interior de Minas Gerais, pessoas do interior de São Paulo, do Espírito Santo. Então essa característica ela é muito forte na nossa culinária, né? Se vocês passearem aqui pelo morro por volta das 6 horas da tarde, vai dar vontade de entrar na casa das pessoas para comer, entendeu? Então tem muito potencial. Salgueira é uma favela, tem muito potencial. A gente está trabalhando a questão da mobilização socioambiental, para que, o que faz, como faz. O mapa referencial é um produto desse curso, em parceria digo que foi para gente um presente, né, estar aqui, poder trocar conhecimento com 20 instituições de várias favelas do Rio de Janeiro. Cada um tem a sua, seus problemas, mas como a gente pensa, é nenhuma favela tem os mesmos, cada um tem o seu e cada um tem as suas necessidades de política pública. O mapa referencial, ele é importante a gente fazer porque a gente passa a trabalhar a questão da identidade local, tanto da instituição, quanto de quem participa da instituição e dos parceiros. Quem somos nós e o que a gente quer com isso.